Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar o que eu ganhei no dia do meu um aniversário Como eu disse lá no vlog, que eu já liberei, vocês vão poder ver aqui em cima Eu fiz meu um aniversário na pizzaria e aí eu não ganhei muito presente, que não foram muitas pessoas assim Mas eu vim gravar vídeos aí dos meus, dos meus presentes O primeiro presente foi um cachecol, esse cachecol aqui, ó Da minha tia Aline, que é amiga da minha mãe, que tipo, eu considero muito como tia o segundo presente foi esse baby doll aqui, né, gente, eu amo, é tipo pijama, né, eu amo, amo, amo de paixão, pijama. Esse daqui é tão fofinho, ó, tem bolso, tem lacinha, todo fofinho, e a blusa é super fofa também, que eu posso até usar na rua, gente, que nem parece que é de pijama, né. O terceiro presente foi da minha avó Denise e do meu avô Ronaldo. Ele falava que era a minha cara Nem gosto dessa música Aqui, ó Essa música O seu sorriso me deu onda Ela é mais curtinha na frente E longa, longa né? é Na frente é curta E atrás é um pouco maior Da minha amiga Juliana Eu ganhei esse chinelo aqui Da Havaianas Minha mãe tava, eu tava precisando muito de um chinelo e Minha mãe foi comprar um chinelo pra mim e aí minha amiga me deu outro, amei muito, tô, já estou usando já, incrível Tudo, tudo que me deram eu já estou usando Olha só, que lindo Quinto presente foi da minha tia Natália Que foi que é essa sapatilha aqui, gente, olha que glamourosa Glamourosa, rainha do fã. Olha que lindo, gente Tem esses spikes aqui, é um preto E aí tem essa tom de pele só que eu acho que eu vou trocar Porque ela comprou para mim 37 E tá muito apertado no meu pé Eu acho que por meu pé ser gordinho Ficou muito apertado Mas na minha mãe ficou lindo Mas eu não vou, vou trocar porque é meu presente Da minha tia Josi, minha amorzinha Eu ganhei esse relógio que gente, eu queria muito Tava perturbando o Júnior Tava perturbando a minha mãe E quando eu fui no Goiás Iguaçu para procurar pra achar Não tinha dourado, só tinha prata Ai, eu, meu Deus, tava... Quase comprei prato, só que eu falei assim: não, eu quero comprar dourado. Aí eu ia comprar pro meu aniversário, não deu tempo pra comprar pro meu aniversário. Aí ela chegou lá, usei no meu aniversário, tá aqui, ó. Lindo e maravilhoso. <risos> Gente, eu Deus. Tu escutou? Gente, olha isso aqui. <risos> Gente, essa maleta aqui eu ganhei do meu padrasto. É Essa maleta aqui. Já veio cheio de coisinhas Mas como eu sou uma mina muito ansiosa Não dá pra gravar o um vídeo ontem pra vocês E nem antes um de ontem Porque esse final de semana foi recheado de coisas Eu já botei minhas maquiagens aqui Ela abre assim, ó Tem chave e tudo Aí ela abre E tipo, tem três divisórias aqui Olha isso, gente então aqui, essas maquiagens aqui já são minhas Como vocês podem ver, tudo sujo, tudo bagunçado aqui, né? São minhas Aí desse lado aqui são as que vieram Eu Vou mostrar pra vocês Veio dois negocinhos, no caso tem 20 Que são esses pincéis assim, pra maquiagem Vou usar muito, nossa Veio oito esponjinhas também Tudo da Macrylan, esse daqui é da Fashion essas esponjinhas são da Macrylan Muito boas pra fazer contorno, pra poder fazer Tipo a Beauty Blender, eu já tenho uma imitação E essas aqui vão me ajudar muito, tipo, dá pra lavar e é super fácil Veio um Tecolossal, mas não é da Maybelline É, é da Tango O meu da Maybelline é diferente, mas é tipo uma imitaçãozinha, olha aqui. Uma imitaçãozinha, mas é muito bom também eles aprimoraram quando, quando era menorzinha Eu comprei um desse E não gostei Mas agora tá muito bom Eu peguei assim, olha Agora tem tipo um filtro, né? Pra quando subir não vir muito Antigamente não tinha isso Veio também uma base da Mary Kay Que é a minha Beige 8 A Time Wise Ela é muito boa, ela é sequinha a cobertura é muito boa Veio, Vieram dois batons Acho que os dois são da... Ruby Rose, não, esse aqui é da Luiz ele é a mate, é o que eu tô usando, e esse é da Ruby Rose, que eu postei uma foto no meu Instagram e no meu Facebook com ele, que pra quem quiser saber esse daqui, o número é 256, ele é muito muito lindo. Veio também um blush, mas é bem esse blushinho aqui, ele é pequenininho, ele vem com uma esponjinha e ele é bem concentrado no brilho então eu acho que eu vou usar ele mais pra festa, assim, não... Tanto, eu não uso blush, porque eu sou e eu fico com a bochechinha muito vermelhinha, então eu nem uso blush. Vieram dois lápis. eram dois lápis, que é esse daqui, que é um... É da Avon, é um delineador retrátil da Avon, que eu tentei abrir, só que eu não consegui. E como eu não, não ia usar, deixa aqui. E esse daqui é um, tipo um pigmento que vem... É um lápis sombra... Que é roxinho E ele, tipo, fixa a maquiagem Vieram lenços hidratantes No caso, removedor de maquiagem Eu não, nunca tinha experimentado Vou experimentar agora Mas é muito, muito, muito bom Porque, gente, pra tirar maquiagem maquiagem Eu tiro maquiagem, eu durmo com a maquiagem Veio esse espelho da Mary Kay Que ele é assim, ó Aí, tipo, você coloca na mesa, coloca ele assim, e ele é super fácil. E já tinha visto dele, a minha, tia, a minha tia tinha, e eu nunca me interessei assim, mas ele é muito bom, ele é muito legal. Eram pincéis, muito pincéis. Só que como eu já tinha comprado um negócio desse, eu misturei aqui e eu já tinha igual. Só que o meu era roxinho. E esse daqui é branco, então eu doei um pouco pra minha mãe Um pouco não, uns três só que tem limite aqui, tá ligado? pinceis são da macrilon Nossa, a Macrylon tá arrebentando Eu só tenho coisa da Macrylon Sabe tá, o que é isso? Corretivo Vocês não estão tão ligados, né? Olha só Tá vendo? Gente, ó eu tô, meu Deus Eu tô juntando dinheiro pra comprar isso daqui Porque é isso aqui uns 40, 40 reais E vejo, junto tipo Tudo bom Brasil, tudo bom com vocês Eu vou usar muito não, não usei ainda porque eu Se acabar, como é que faz? Não faz, né? Gente, olha isso aqui Olha essa palheta Olha essa paleta Essa paleta é da Ruby Rose Eu não sei quantas tem 98 cores aqui nesse negócio aqui, maravilhoso. E eu gostei muito dela, muito. Ó, primeira coisa que eu gostei dessa palheta, ela fica em pezinha gente, olha só. Ela não deita, não tomba. Ela tem um limite aqui e ela fica em pezinho E outra coisa que eu tava falando com a minha mãe que eu vi antes de gravar o vídeo, é que... Tipo, tem o preto com brilho, preto sem brilho, tem o rosa com brilho, tem o rosa sem brilho Eu amo porque eu só uso cores opacas, sem brilho Então eu gostei muito Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei, me siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook da página Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijo